Então, se você não é um homem, se prove. Hum. Certo. <risos> não, não, você não precisa de uma salva.